Oi, tudo bem com você? Wallace Lima aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Esse programa chamado TV Saúde Quanto é para você que nos segue ou para você que está chegando por aqui pela primeira vez com o intuito de tirar dúvidas. tá? Então, a gente sabe que tem muitas dúvidas sobre tantas coisas, né? Então, tudo que tiver dúvida sobre autoconhecimento, sobre alimentação saudável, sobre, a, sobre lei da atração, física quântica, neurociência, epigenética, espiritualidade, autocura, esse é o lugar, tá? Acompanhe, tem mais de mil vídeos aí no nosso canal. Fique à vontade para depois que você assistir ou quando você se sentir bem, deixar o seu like se você considera que esse conteúdo é, é importante, ele tem uma contribuição a dar para que a gente possa expandir, para que mais pessoas possam estar acessando esse conteúdo. Você pode também compartilhar com as pessoas é, que se interessam por esse tipo de conteúdo voltado para o, o, a, a expansão da consciência, para o salto quântico da mente, como eu costumo dizer, não né? sou um dos estudiosos, sou um dos pioneiros da física quântica é, no Brasil, da saúde quântica, que foi uma palavra trazida por mim em 2009, organizei grandes eventos internacionais, tenho nove livros publicados e estou a serviço do bem, né, de levar para você, é o que te transforma, sobretudo, ajudar a libertar-se da, da medicalização do sofrimento, ou seja, da química dos medicamentos, dos medicamentos sintéticos, né, para que você possa se reconectar com a natureza, como eu fiz, estou há mais de 30 anos sem tomar medicamentos químicos, eu ensino tudo isso é, e eu contribuo é, com a minha transformação, levando inspiração para que você possa também ter uma boa saúde e sobretudo com a sua transformação. Contribuir para o mundo melhor. Então a pergunta de hoje é do Wellington Ferreira, uma pergunta muito interessante que ele fala do momento atual. né Ele diz assim: estamos vivendo um momento muito difícil por causa do COVID e com certeza daqui uns dias quando a vacina chegar seremos obrigados a tomar. E o pior é que muitos clamam por essa vacina não sabendo que ela, é, que essa vacina tem substâncias é uma substância reversível para o nosso DNA. Uma pergunta: será que a autohemoterapia neutraliza esses efeitos? Eu já gravei um vídeo falando sobre a questão das vacinas, né, é, e da minha relação com a indústria farmacêutica, que é uma das indústrias com nível de ética mais comprometido do planeta, né, e sobre os inúmeros efeitos colaterais que as vacinas é, elas perpetram as pessoas, né? eu tenho duas entrevistas aqui no meu canal, uma com a prefeita de Cristal, no Rio Grande do Sul, que praticamente debelou a Covid-19, né? usando as altas doses do protocolo Coimbra, também tem aqui a entrevista com o Dr. Cicero Coimbra, fiz antes do carnaval, antes da, da, da explosão da covid ele já cantou a pedra, que é exatamente a falta de imunidade, de 10 pessoas, 9 têm baixíssima imunidade com vitamina D3, os valores que a sociedade médica normalmente orienta é abaixo do, é, do adequado. É, e o prefeito né, Rogério Rosalim, da cidade de Figueirão, que também praticamente eliminou a Covid lá, é, usando, além do protocolo com a Imbra, também usou a homeopatia, porque o secretário de saúde dele é homeopata. Então, o que eu faço, né, exatamente o que eu orienta as pessoas, é, é aumentar a sua imunidade... Então, primeiro, eleva a sua imunidade, deixa ela acima de 100, né? De 100 unidades de vitamina D3. Que você vai estar. Essa é. é, é, é. Quem nos defende são os nossos anticorpos, tá? Então, é, as vacinas: se você toma vacina e você não muda seu estilo de vida. Você vai estar uma pessoa sempre suscetível a adoecer, sem falar dos efeitos colaterais dessas vacinas, que são inúmeros metais pesados, uma série de coisas, entendeu? Então eu estou, eu trabalho numa outra linha que é exatamente a linha da, da, da saúde integral, da prevenção, né? Eu não tomo, eu particularmente não tomo vacinas, eu só tomo vacinas eu sou obrigado para ir num país, fui para a Índia duas vezes, tenho que tomar vacina. Então, para entrar no país, é muito importante para mim entrar. Eu, eu me submeto, mas assim, é, eu me cuido, né? Eu me cuido de forma natural, é, com inúmeros, inúmeras estratégias que eu tenho que me levam a estar há mais de 20 anos sem tomar medicamentos químicos. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, porque para eu conquistar isso foram mais de 20 anos também dependendo de medicamentos, então foi muito trabalho de autoconsciência, muito investimento, organizei cinco, cinco eventos internacionais, escrevi no, nove livros, convivi com os grandes uhum. médicos, né, como Laí Ribeiro, Dr. Cícero Coimbra Dr. Adalberto Barreto, Fernando Minardo, os médicos que saíram da caixa, então eu tenho toda uma estrutura para fazer isso. É, é, e aí você precisa investir, se você está nesse caminho, você precisa investir em conhecimento e autoconhecimento e se prevenir, né? Então, uma das coisas que eu recomendaria para você é vitamina D3, 10 mil unidades de vitamina D3, de 100 a 200 unidades de, de, de, de vitamina é, nanograma, de, é, microgramas, perdão, de vitamina K2, mil unidades de vitamina é, A, e cloreto de magnésio 500 mg pa para análise né? você toma de duas a três cápsulas por dia eu não sou médico mas isso que, essa receita do Dr. cícero coimbra né? como eu entrevisto quando eu, como eu convivo desses, com esses grandes mestres eu sigo as orientações dele e compartilho que isso aí não tem efeitos colaterais e você pode tomar a dose de ataque que é exatamente aquela dose que vem sendo dada nessas cidades que é a dose de 600 mil unidades né? é... De, de, de, é, de vitamina D3. Dá uma olhada nessas entrevistas para você entender direitinho como é que é esse processo, tá? A autohemoterapia, eu fiz uma entrevista fantástica também com o Dr. Felipe Bruel, que está aqui, tem em torno de 100 mil visualizações, essa entrevista que eu fiz com ele, que é um especialista em autohemoterapia. eu já usei autohemoterapia várias vezes, também é uma estratégia natural, para você aumentar drasticamente o seu sistema imune. Como também tem o CDS, que é o dióxido de cloro, que eu vou estar entrevistando daqui a pouco também especialistas nisso. Só que a indústria farmacêutica quer vender, quer manter as pessoas doentes, né? então, assim, quer vender remédio, então é toda lógica é manter as pessoas né, sobre, a égide do medo, né? sobre a égide do medo. Então esse era um momento para a gente estar imunizando, aumentando a imunidade da, da, da, da humanidade toda com a, com a vitamina D3, né? Os primeiros, primeiros exames ex, ex feitos com, é, com italianos mostrava que todos eles que pegaram a Covid, né? quando explodiu na Itália, estavam com vitamina D3 lá embaixo, entendeu? Então, a grande questão é exatamente isso, você buscar se, se, se conscientizar. A, a, a auto ela é ótima em qualquer momento, né? Ela é ótima em qualquer momento. Eu não sei como é que ela atuaria nessa coisa de, de, de, das toxinas da vacina. Realmente eu não tenho uma resposta para lhe dar sobre isso, mas ela fortalece o seu sistema imune. E eu não sei também se essa vacina vai ser obrigada a tomar. Eu não acredito nisso também. Né? Eu acho que isso aí também já é um abuso muito grande. Você é, obrigar as pessoas a fazerem aquilo, algumas um percentual significativo hoje no mundo de pessoas que está evitando as vacinas e está buscando aumentar a sua imunidade natural. Né? Mesmo porque, se você toma vacina com com a vitamina D3 baixa, eles não falam isso, né? é outro problema, entendeu? Você não vai absorver a vacina, o número de efeitos colaterais é extremamente danoso, né? então assim há um descomprometimento muito grande da indústria. Os governos não estão preparados, não tem, Os ministérios da saúde não são de saúde, são de doença. Os secretários, secretarias da saúde, na sua maioria, são voltados para a doença. Então, toda a lógica é para dar sustentação a um modelo antiquado, ultrapassado, que permite, que possibilita que as pessoas vivam no medo e cada vez mais doentes. Tá? Então, eu realmente. É, eu não sei diretamente como é que afetaria a, a auto mas mas eu acredito que não vai ser é, obrigado você tomar essa vacina, você pode aumentar sua imunidade, sim, com a auto tem a ozonioterapia, a vitamina D3, é, de praxe tem que fazer isso, tem que se manter sempre com a sua vitamina D3, mantém ela acima de 100, dificilmente você vai ter, ter algum problema, né, isso, é isso que dizem aí o... É Esses resultados que nós temos já duas cidades, com né, um cinturão, a cidade lá de Figueirão, foi a última cidade de Mato Grosso que chegou a Covid, só tem oito pessoas com Covid, nenhuma morreu, nenhuma grave, e dessas oito, eu acho que seis eram, eram fora do município, pegaram lá fora do município, entendeu? E mesmo aquelas que pegaram a Covid, né, junto com a família, como a família estava imunizada, elas não passaram a Covid para a família. Veja essas duas entrevistas para, para que vocês possam saber que existem outros caminhos e já tem gestores públicos corajosos que estão seguindo outro caminho. Eu mandei o um material do CDS o dióxido de cloro para o prefeito Rogério Roselini ele ficou muito interessado. E em breve eu vou estar fazendo uma entrevista sobre o, o dióxido de cloro, que é uma outra possibilidade de, né, de curar inúmeras doenças, inclusive o câncer, né, de maneira barata, de maneira natural. Né. Esse canal é exatamente para divulgar para você possibilidades naturais, porque eu estou convencido né, que... A cura que está dentro de nós está na natureza, tá? Se você gostou, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário. Tem uma pergunta bacana? Deixa uma pergunta a gente aí, tá? Será um prazer responder a você, quem sabe na próxima TV a gente faz as seleções, né? E as perguntas que são mais, digamos assim, né, urgentes, né? E que, que atingem o maior número de pessoas, a gente vai fazendo aqui, vai esclarecendo você em cada, em cada uma das perguntas. Agora, eu tenho um convite muito especial para fazer para você que está querendo passar por uma grande transformação, que está querendo saber é, como lidar melhor com sua saúde, com a questão do dinheiro, que é outro problema seríssimo, a questão da prosperidade financeira, a questão do autocuidado, do autoconhecimento, de lidar com as suas emoções, o que, é, o que destrói a nossa vida, gente, são, são as emoções aflitivas. Eu estou organizando pela primeira vez um curso online gratuito, são quatro aulas, né? É um curso intensivo, o novo salto quântico Despertar para uma Nova Realidade e eu convido você a participar de 14, né, de 14 a 17 de setembro, às 20 horas, aqui no meu canal no YouTube. Imperdível, né? Compartilhe, né? venha, né? Porque se você. A contraindicação é você vai passar por uma transformação. Que é um conteúdo que eu vou trazer com a profundidade, a síntese do meu estudo, do que eu venho pesquisando, né, sobretudo nesse momento da Covid, que eu me aprofundei em determinadas práticas né, que estão fazendo uma diferença incrível na minha vida e dos meus seguidores. E eu vou estar aprofundando isso aqui no meu canal do YouTube uhum. às 20 horas. Então se inscreva tá? em algum lugar que você vai encontrar o link para se inscrever na maratona. Compartilhe e venha preparado, preparada que uma grande transformação na sua vida vai ocorrer. Eu aguardo você. Até lá.